Como é que uma planta cresce? Será que demora? Como é que ela influencia o ar ao redor dela? A gente sabe que se pegar uma semente, plantar e cuidar dela, vai nascer uma árvore, certo? Mas como é que funciona? Como que ela cresce? Você sabe como que é? Não? meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos aprender como funciona a fotossíntese. As plantas, assim como qualquer ser vivo, elas precisam de nutrientes para crescer e se desenvolver. E antes de a gente continuar, eu só queria lembrar que a gente vai usar aqui hoje como exemplo as plantas pertencentes ao grupo das angiospermas. Logo no início do seu desenvolvimento, quando elas ainda estão na fase de semente, as plantas elas vão retirar os nutrientes de uma região da semente que é chamada de endosperma. Esse endosperma é um tipo de tecido embrionário especializado em fornecer para a planta óleos, amido, proteínas e celulose para que o embrião consiga crescer e se desenvolver. Esses nutrientes vão servir para a planta desenvolver as suas raízes, o seu caule e as suas primeiras folhas. A partir de então, ela vai poder fazer um processo que a gente chama de fotossíntese. Mas afinal, o que é essa tal dessa fotossíntese? A palavra fotossíntese vem do grego, que é uma junção da palavra fós, ou fotos, que significa luz, com a palavra "síntese, que significa reunião. Biologicamente falando, a fotossíntese é um processo metabólico em que alguns seres vivos conseguem sintetizar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, usando energia luminosa e liberando gás oxigênio no meio desse processo. E quando a gente está falando de matéria orgânica, nesse caso, a gente está falando da molécula de glicose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos, que vai ser usado mais para frente pela planta como substrato para que ela consiga obter energia para continuar crescendo. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é uma frase que a gente escuta muito, que a planta produz a sua própria energia. Isso não é totalmente verdade. O que ela produz de fato é a glicose, que é o seu próprio alimento, entre aspas. E muito embora ela use essa glicose para de fato obter energia, a gente falar direto que ela produz a sua própria energia seria pular muitas etapas do processo metabólico das plantas. De maneira bem simplificada, para a reação de fotossíntese acontecer, ela precisa de gás carbônico e água. E se ela estiver na presença de luz solar, vai ter a produção de glicose, e a liberação de gás oxigênio. Só que agora a gente vai ver de onde é que vem cada uma dessas coisas e para onde é que essas coisas vão depois que a reação terminou. Primeiramente tem a água, que a planta absorve lá das raízes e transporta até as folhas ou alguma outra região dela que seja verde, ou seja, que contenha clorofila, para que ela possa fazer a fotossíntese. Tem também o gás carbônico, que está presente na atmosfera, no ar. E ela vai absorver esse gás carbônico principalmente pelas folhas. Uma vez feita então a reação de fotossíntese, a gente tem agora a glicose e o gás oxigênio. A glicose a gente já conversou, que vai servir de substrato energético para a planta nutrir os seus tecidos. Então, depois que ela foi formada lá nas folhas, depois do processo de fotossíntese, ela vai ser transportada para todos os tecidos da planta. Já o oxigênio vai ser liberado na atmosfera, pelas mesmas estruturas que foram responsáveis por captar o gás carbônico. Essas estruturas a gente chama de estômatos, que você está vendo agora. Uma vez na atmosfera, o oxigênio vai poder ser utilizado no processo de respiração por outros seres vivos, inclusive a própria planta. Tudo bem, essa explicação não está errada, só que ela é muito simples. Vamos dar uma olhada como é que a reação de fotossíntese acontece de verdade? Primeiramente, a gente tem que estudar onde acontece a fotossíntese. Sim, ela acontece nas folhas, mas ela também pode acontecer em outras regiões da planta que sejam verdes. E a gente sabe disso porque, se a região da planta for verde, é porque ela tem um pigmento chamado clorofila. A clorofila é um pigmento presente dentro de uma organela que a gente chama de cloroplasto. E é dentro do cloroplasto que vão acontecer as reações de fotossíntese. Dentro dos cloroplastos, Existe uma série de membranas, e são nessas membranas que estão os complexos de proteínas responsáveis pelas diferentes etapas da reação de fotossíntese. Primeiramente, ocorre uma etapa que é chamada de etapa fotoquímica. Essa etapa também é conhecida como fase clara da fotossíntese, porque é nela em que vão acontecer as reações que precisam de luz. Nessa etapa, nós temos o envolvimento de dois complexos de proteína chamados de fotossistemas. Toda a reação se inicia com a retirada de dois elétrons de uma molécula de água. E é aqui nessa etapa, então, que a gente já sabe qual vai ser o destino daquela molécula de água utilizada na reação. Esses elétrons, eles são capturados pela molécula de clorofila e uma vez que tem a incidência de luz, esses elétrons eles ganham tanta energia que eles vão pular de estado energético até serem capturados de novo pela clorofila. Como eles estão num estado de muita energia, a clorofila passa esses elétrons para outras proteínas, cada vez diminuindo um pouquinho o estado energético deles, numa cascata de reações de oxirredução. Quando esses elétrons então tiverem num certo estágio energético, eles vão ser recapturados por outra molécula de clorofila e lá vão sofrer de novo o processo de ganho de energia através da incidência de luz. Vão de novo então pular de estado energético, ser recapturados pela clorofila e passar pela cascata de oxirredução. No final de tudo, o elétron vai ser captado, formando agora então uma coenzima reduzida, chamada de NADPH. Ufa! Agora acabou? Na verdade ainda não. Ainda falta uma outra etapa da reação de fotossíntese. E a gente pode chamar essa etapa de etapa química ou simplesmente etapa escura. Mas ela recebe esse nome não porque ela precisa necessariamente acontecer no escuro, mas sim porque para ocorrer ela não precisa de luz. E é a etapa química que é responsável por utilizar todas aquelas coenzimas, o NADPH, que foram produzidas lá na etapa fotoquímica. Durante essa etapa vai ocorrer o chamado ciclo de Calvin. E é durante esse ciclo que vai acontecer a fixação do carbono absorvido da atmosfera para a formação de moléculas de glicose. O ciclo de Calvin começa com uma molécula de 5 carbonos, chamada de ribulose-1,5-bisfosfato. Essa molécula é quem vai servir de esqueleto para que sejam assimilados todos os outros átomos de carbono vindos do gás carbônico que foi absorvido lá da atmosfera, lembra? Durante esse processo vão ser utilizadas aquelas coenzimas, o NatPH, que foi produzido lá na etapa fotoquímica da fotossíntese. Além disso, Usa também um pouquinho de energia, mas o legal disso tudo é que no final do nosso ciclo, a molécula de ribulose ela é regenerada, podendo entrar de novo no ciclo para que ele possa recomeçar. Durante as etapas do ciclo de Calvin, vai ser gerada uma molécula que é chamada de gliceraldeído 3-fosfato. Essa molécula de 3 carbonos é o que vai ser utilizada mais tarde para a produção de glicose. E o interessante é que todas as etapas desse ciclo são feitas pela enzima chamada ribulose, bifosfato, carboxilase, oxidase, ou popularmente conhecida como enzima rubisco, que é considerada uma das enzimas mais importantes que a gente conhece. Ufa, agora acabou! A gente já viu para que que ela usa luz, para que que ela usa água, para que que ela usa o gás carbônico e como que ela transforma tudo isso para fazer todo aquele processo que a gente conhece simplesmente como fotossíntese. Tudo bem? Tudo isso acontece, a gente viu como que esse processo ocorre, mas como que a gente sabe que ele de fato aconteceu? Bom, se durante o processo de fotossíntese a planta pega o CO2 da atmosfera e transforma em massa, a gente pode medir essa massa através de uma balança para ver o quanto a planta cresceu num determinado tempo. E é isso que a gente faz aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp, em que a gente tem um experimento de medição de fotossíntese, onde a gente coloca a planta logo no início da germinação numa balança para que a gente possa acompanhar o quanto ela cresceu ao longo do tempo. Além disso, a gente mede também a umidade e a temperatura do ar e do solo. E só para a gente terminar, um lembrete de que não são só as plantas que são capazes de fazer fotossíntese, já que tem muitos outros organismos que também são fotossintetizantes, como por exemplo, algumas algas azuis, algas verdes e até algumas bactérias. Tem até uma lesma do mar, que é chamada de Elisia clorótica, que é capaz de fazer fotossíntese caso ela tenha se alimentado de algumas algas verdes. Essa lesma do mar, depois de se alimentar dessas algas verdes que têm clorofila, vai conseguir pegar essa clorofila e realizar sozinha o processo de fotossíntese. E agora que você já sabe como funciona todo o processo de fotossíntese, chegou a hora de ver como é que ele funciona na prática, estudando o crescimento de uma planta num ambiente controlado. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! para conseguir crescer